Gente, vai carimba todo mundo, calma! Calma gente! Tá filmando aqui? Esse menino! Esse menino! Esse menino! Isso aqui O que foi? É ficando? Ixi! Vai! O que, que é isso? Ixi! Vai! Por okay. Nós fazemos tá carinho pra todo mundo, gente. Não pode acabar, vamos Vai. Uh, uh, uh. Tá bravo aqui. Calma, gente. Vai carinho pra todo mundo. Calma. Calma, gente. Tá filmando aqui, gente? Ai, meu vai, né? Não quero que pegue um outro, não. lá. ó. Precisa Tá filmando já? Filmando. Calma, gente. Olha. Calma, gente. Olha. Filma aqui, gente. Não tá filmando aqui, não. O que você tá fazendo? Olha lá. Olha. Não pode pegar pra dar carinho, não? Gente. Olha, gente. Olha. Não pode pegar pra dar carinho, não? Calma, gente. Calma, gente. Tem olha, olha. Olha, você vê, gente. Que barbeza gente. Não pode pegar. A a é uma não pode pegar não. O, Rex, não. o Rex não, o Rex é calmo, Olha! É, Eita, Dunirinha! Quem tá ensinando a ficar brava assim? Porque... Tá ensinando a ficar brava assim, é a mãe dela, Olha, olha, gente. Uh, uh, uh. Não pegar não, ó. Ué? Isso, separa, gente. Separa, gente. Gente, gente, o que é isso? Olha, vamos pegar pra tá carinho, lá, lá, carina lá. Abra ela. Vai ficar chupando. Olha é ah, lá, fica humano. Fala, tchau, gente. Fala tchau, tchau, gente. Olha, gente, olha, gente. Vocês cavam a bebida no ouvido. Oh. Ai, mordeu no ouvido lá, tá mordeu. Ai, ai é, você tá mordendo. Aí, ai, Rex, tá mordendo minha calça aqui, ó. Olha aí, olha aí. Não pode pegar o outro, não, lá. Fica tchau. bravo, tchau. ó. Ó, ó. Olha, ó. caramba. Ai, não, não, não, não. ai, cuidado! Você ai, falar ai. Ai, ai. tá você vai falar Que isso, que isso, meu filho? Você tá bafo demais. Tá bafo demais, meu filho. Você tá bafo demais. Quem duas espade? Hum, uh, uh, hum, uh. hum. E para isso, papai, tá gostoso né, meu filho? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Ihhh. É o Rex, a Magali, a Riqueza e a Lara. E Lara? E Lara? E Maga E Rex? Tchau, tchau.